Bom dia irmãos, aqui no canal de como perder os quilos do seu corpo, ou de seja, como emagrecer. Bom, existe forma de emagrecer sem fazer dieta, mas às vezes não são eficientes, por quê? Por causa que às vezes a pessoa come demais sem querer tem o pecado da gula. Então ela pode tentar emagrecer quantas vezes ela quiser, ela não vai conseguir. Só tem uma solução, dieta. Então, muitas vezes a, a, a, digamos assim, as pessoas falam sobre dieta, mas por que a dieta se tornou a forma de emagrecer mais famosa? Eu vou dizer o porquê. Porque tem pessoas que não sabem se controlar na hora de comer. comete o pecado da gula. E formas de emagrecer sem dieta não vão trazer resultado para ele.